da que dale, tropinha! Salve, salve, a Magnata de novo aqui no canal, aqui com mais um vídeo emocionalmente emocionante. Eita! Ah, é isso aí, tropinha! Eu peguei Mestre aqui, né? O CS Agora eu peguei Mestre na partida ranqueada aí, jogando squad foi difícil. Falar pra vocês, mas não é impossível, que o Magnata é problema. Eita, é o menino abusado, não, né, mas vê que você tá doido, é o magnata, você tá ligado, deixa o like aí pra mim e compartilha o vídeo pra geral, porque essa partida aqui é emocionalmente emocionante, eu peguei meu mestre aqui, você tá ligado? E olha, olha, eu já tô com dois kills, um foi papado ali, eu danquei 27 de dano, mas ganhei o kill, e olha isso aqui, só peitar, tá, finalizando aqui pra... Tá com mais uma killzinha aqui, bonita aqui, né? Tá ligado? Vamos que vamos. A partir daqui eu tava jogando aleatório aqui, mas até que foi bom. Consegui ficar entre o segundo lugar aqui. E olha, olha tropinha, eu vou atirando nos caras lá, os caras não caem é também, porque não sobe em capa, né? É, mas você tá foda, vou. Tem que dar uns capas mais bonita aí, ué. tá aí ali. É isso aí, vamos que vamos, agora eu tá com meu gel o treinador eu uso, só tem mais um kit, tô contra um squad aqui, fudido, mas vamos que vamos top, na liquididade, tá? Peguei meu mestre, é isso top, peguei meu mestre, fui MVP ainda com 3 kills e vai segurando aí, ó. Agora eu vou mostrar mostrando pra vocês aqui as melhores kills. Os melhores capas que eu fiz aqui, até eu pegar meu mestre aqui, porque foi difícil Então eu tenho que estar tá mostrando as melhores jogadas pra vocês aqui E deixa o like, compartilha o vídeo pra geral Tamo junto Aguarde o próximo vídeo, que o Magnata vai vir um pesadelo. Tá liquidado, esquece Tropinha, esquece que o bagulho é doce Tá liquidado Tropinha